Quem conhece aquele passarinho, é o João de Barro? É aquele passarinho para que as caixas de barro né, na, na jarve Lá no sítio tem um E eu coloquei o nome dele de Bolsonaro Eu nunca vi tanta semelhança. Ó, oh, ele tem a cara manchada Ele briga com as fêmeas, mas quando vê um gavião ele corre Olha ele comprou 51 casas de barro, pagou tudo com minhoca viva. Pessoal, você acha que o Bolsonaro vai ganhar o voto com aquele discurso que ele fez dia 7 de setembro? Ao invés dele falar do coração de do Dom Pedro, ele tava falando do PIN dele. O Xandão proibiu ele falar do STF. Proibiu ele falar da urnas, Não quer que ele fale ainda agora Então só restou ele falar que ele não é broxa não <risos> Embroxave, embroxave Dá pra ver no joio da Michelle que ela tá querendo dizer Mentiroso, mentiroso Eu tava tranquilo lá no meu sítio Balançando na minha rede, tranquilo, cegado Daqui a pouco eu escutei um tiro Quando eu olhei, adivinha quem era que tava atirando lá dentro do meu sítio? Bolsonaro Ele falou, o bem tem que vencer o mar, nem que seja na bala Entrou dentro da minha casa, cumprimentou eu, xingou minha mulher o doce tinha um cafezinho pra ele eu Falei, o café eu tenho Você não tem o veneno pra misturar Nesse café Se esperar um pouquinho eu vou comprar Esses vídeos que eu tô fazendo Tá enchendo de comentário De gado bolsonarista Me xingando, me atacando Mas pra mim tá bom Pra mim tá bom os dois lados Um lado eu tô divertindo Os petistas com as minhas piadas Do outro lado